NBO Entertainment: Os Três Patetas em Desordem na Corte, Versão Brasileira, Etc. Filmes, São Paulo dizer a verdade, nada mais que a verdade. Juro. Qual é o seu nome? Gale Tempest. Sua ocupação? Sou dançarina. Na noite de 3 de fevereiro, trabalhava no café Black Bottom, local do assassinato? Sim, mas não fiz isso. Então quem foi que matou Kirk Robin? Eu não sei. Você não o matou? Protesto, meritíssimo. E peço para desconsiderar a última questão. A questão foi feita para influenciar este júri inteligente, de mente aberta e intelectual. Protesto, aceito. Obrigado, Meritíssimo. Hum. Isso é tudo. Que a carta. Quieto, Polly. Se me permite, Meritíssimo, gostaria de trazer a este tribunal minhas três testemunhas. Howard, Fine e Howard. Fomos almoçar. Moe, Larry, Curly. Estavam aqui há um minuto? Pode me dar licença, Meritíssimo. Eu volto já. Silêncio. Fala embaixo. O jogo. Eu queria pegar um! Mas tome dois! Oh. Ele queria um, você deu dois! Tome cinco, idiota! Oh. Senhores, por favor, senhores! Não veem que a vida de Gay o Tempest está em jogo! Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Tentar fazer menos barulho no tribunal. É claro, juiz, o portão estava fechado. Pode ir à frente. Não, não, não, não. Vá para o banco das testemunhas. Oh. Tire o chapéu. Levante a mão direita. Agora ponha a mão esquerda aqui. Tire o chapéu. Levante a mão direita. Agora ponha a mão esquerda aqui. Por favor, tire o chapéu. Uhum. Levante a mão direita. Agora ponha a mão esquerda aqui. Será que pode, por favor, tirar o chapéu? Levante a mão direita. Agora ponha a mão esquerda aqui. Tire esse chapéu. Levante a mão direita. Pode se livrar desse chapéu. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Hã? Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Você está tentando me levar na conversa? Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Por que você não responde a ele? Ele está falando em latim, eu não entendo o que diz. Ele está perguntando se você jura... Não, mas conheço todas as palavras. Ele está perguntando se jura dizer a verdade. A verdade é mais estranha que a mentira, juizinho. <risos> Queira se referir a esta corte como meritíssimo. E faça o juramento. Ah. Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Claro, o que tem a perder? Agora o banco. Onde coloco? Não, não. Vá para o banco. Já vim e peguei. O que faço agora? Sente-se! Qual é o seu problema? é? está num tribunal, não num salão de jogos. Sente-se! Sou uma vítima das circunstâncias! Então. É. Por que bateu? Sai fora! Toma isso e fica quieto! Prossiga com o caso. Estava no café Blackbottom na noite de 13 de fevereiro? Claro! Na ocasião, viu a acusada, a senhorita Gayle Tempest, cometer ou tentar cometer de algum modo algum dano ao falecido Kirk Robin? Eu protesto. Ele está tentando conduzir a testemunha. Protesto, aceito. Sr. Howard, viu a senhorita Gayle Tempest brigar com Kirk Robin? Se me permite, sugiro que o advogado peça para a testemunha dizer o que viu. Me diga uma coisa: o que vem depois do 75? 76. Isso mesmo! <risos> Protesto, aceito. Assim. Siga com o testemunho. Sr. Howard, pode dizer o que sabe sobre o assassinato de Kirk e Robin? Ah, foi assim, senhor juiz. Senhor, um juiz de meritíssimo. Foi assim, meu retíssimo. Meritíssimo, não meu retíssimo. Não é comigo? Ah, deixa a testemunha prosseguir. A corte compreende. Valeu. O juiz é um camarada. Bom, eu e meus camaradas somos músicos. A gente estava mandando ver uma música na orquestra. A Gale ali estava agitando. Seu querido Kirk Robin estava tomando um goró na mesa. E um dançarino Buckwing estava pronto para mexer os pés. Fale bem claro e largue o vernáculo. Vernáculo? É o um chapéu coco. Largue o vernáculo. Não, não, não é isso. Fale para o júri compreender. Será que todo mundo é burro? Juiz, se deixar eu e meus amigos e a Gale representar, vamos mostrar o que aconteceu. Se os advogados não protestarem, será excelente. Sem protestos. Sem protestos. Sem protestos. Hum? Certo, Gale? Yes, <laughs> sir. Tira, tira, tira, Qual é o seu problema? Matei e você! Faz isso aqui! Cuidado, ela pode te morder! Carântula, hum, é? Dei cinco tiros numa peruca! Cai fora! Anda! Eu gastei cinco balas nisso! Eu vou processá-lo por isso. Supersticioso, é? Quem diria? Senhores, precisam controlar o instinto assassino. Prossigam com o testemunho, por favor. Prossigam. muito boa, amor Por favor, cortem o resto da diversão e continue. Gale terminou a dança e eu olhei pela porta do escritório e vi Kirk, Robin e Wing discutindo perto da gaiola do papagaio. Eles discutiam sobre o quê? Não sei, mas Wing estava fervendo de raiva. Ele pegou Kirk pelo pescoço assim e o levou para a prensa assim. Depois bateu na cabeça dele assim e colocou a cabeça dele na prensa desse jeito. E disse... Vou tirar a cidra do seu palmo de Adão. E começou a fazer assim. E continuou virando. E torcendo. E isso, senhoras e senhores. O que foi? Queria me matar? Isso é um absurdo. Quando a polícia chegou ao escritório, vi esta mulher... Gale Tempest curvada sobre o corpo do assassinado com uma arma em sua mão. O que apenas prova que minha cliente é inocente. É inocente? Exatamente. E eu vou provar. Senhoras e senhores, o gatilho desta arma é tão duro... Que é preciso a força de uma mula para puxá-lo. Gente! Não sou uma mula! Não, suas orelhas são muito pequenas. Vai logo! Então sou uma mula. Puxe o gatilho. Não tenha medo, está descarregada. Como poderia, o Tempest, com seus dedos delicados, puxar o gatilho daquele instrumento de destruição? Eita! 9972, depois das 5 da tarde. Ficou presa. Espere, o que, o que é isso? Oh, oh. Oh, oh. O que fez com a minha flor? Me... O, realistically... o que aconteceu? Ela pode estar arma para mim. Cada um por si. Olha aí, chefe. Foi chamado como testemunha? É claro. Você também. Porque se meteu. Ah. Deveria ser uma boa testemunha? Eu não sou. Por que está perturbando a corte? Uh. Continue. Uh. Pare de mascar esse chiclete. De jogar esse chiclete fora? Eu me livrei dele. Mas espera aí, fica parado. Eu tiro. Ai, meu nariz. <risos> Está num tribunal e não numa selva, Tarzan. Fala com isso. Anda! Ordem da corte. Ah, acha a carta? Ah, acha a carta. Ah. O que esse papagaio quer dizer com acha a carta? Tem um monte de cartas aqui. Deve estar aqui. Veja, tem um bilhete preso no pé do papagaio. Vem logo, vem, Loro, vem! Dá o pé, dá o pé, Loro, Loro, Loro, Loro, dá o pé, dá o pé, dá o pé. Peguem oh, oh. ah, ele, peguem! peguei ele! Segure esse bicho! Estranho! Oh, meu vários oh, oh, oh, oh, meu lindo Estradivarius! Segura a orelha! Ah, é um absurdo. Ah, ah, ah, acha a carta, acha a carta. Como vamos pegá-lo? Vamos colocar sal no rabo dele. Não é assim que pega um papagaio, tenho que molhar as penas para ele não voar. Oh, Não faça nada por enquanto. Vamos, me dê uma mão. Ah, espera um pouco. Como assim? Ah, ah, ah. É isso, não são modos no tribunal. O que está pensando? Escutem, quem matou Kirk e Robin? Eu matei o Kirk e Robin e não foi com meu arco flecha. Não tentem me achar. Estou indo para Bullfalor. Assinado, McWing. Twain. Viva o Viva! Viva Esperem, fiquem parados. Um minuto, um minuto. Espera um pouquinho. Estão prontos? Agora.